Thank <laughs> you. <risos> <risos> ele, ele, ele disse na quer começar a dançar e depois, pelo que é depois, depois então... uh! Let's go. de passar um conteúdo muito bom que que vai contribuir muito para a melhoria da qualidade do b boy da Amapá. Okay. A Sim. parte Sim. da Amapá. não, Então, ele recentemente da Mapa, Amapá, Amapá Brasil, aqui, onde we are. We are thanking you, we are thanking you because you really are contributing to to improve our quality of our boys. So, okay. so thank you. Oh, né? yeah. é... nossa, nossa, nossa. Nice, nice. na Durante a minha militância, um dos maiores propósitos foi fazer com que cada um chegasse a um nível é, internacional né? ou mundial. Né? Então, todas as contribuições, elas remetem a esse, a esse fórum. Né? Eu sou o já, então a minha contribuição enquanto competidor já é pouca mas o meu conhecimento todo, aquele que eu adquiri durante esse tempo todo, eu vou passar para eles, bem parecido com o dele o que ele passou hoje. Okay. So, since he started being a big boy, he, his first and prior was trying to make his child's be great, even worldwide, why not? So, what you made today, uh, was the same he do he does for his boys since eh uh, ele começou e agora ele é um jovem e ele está muito feliz por você e por vir aqui. ok? E também, em nome de todas as filas aqui, a gente Sim. queria Sim. Deixar, desejar um parabéns para ele, uma salva de, de palmas, né? pelo Pela pessoa que ele é, pelo esforço que ele fez Meu por Deus ter Deus. se disponibilizado vindo até aqui, né? Não é fácil andar tanto e chegar aqui, entendeu? Para passar um conteúdo desse sem nenhum ônus. É? Mas a gente pode ter certeza que o ônus, futuramente vai ser a, a evolução de cada um. Quantos grupos tem aqui? Quatro. Cinco. Aqui, aqui, aqui Marca Pá? Não, aqui tem nessa aqui. sala, quantos grupos Quatro. tem representante? Três. Peco né? é novo, Marca Pá B, Trinco Mês e tem mais alguma coisa? Eu, Daniel, é é é é aí. Já é fui a Flevo e. Aqui, ó. Bits Criou. Sim, sim. Sempre sempre criou. Obrigado, 감사합니다. obrigado. Muito obrigado. De nada. A maioria aqui é, são de identidade cristã. Em então, boys e em agradecimento, ah, a gente vai fazer uma oração para ele. todos. Né? So, Desejando we'll por... a Bíblia, fazendo uma oração para sure. você, para você ter uma oração. Você também é cristã? Sim. Yeah. Yeah. Tá. Yeah. Yeah. Yeah. Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela vida desse rapaz, desse bíblia, desse profissional que trouxe mais conhecimento para cada um de nós, Senhor Deus amado cuida da vida dele, Pai Celestial, dá cobertura para ele, livra Amém. de todo mal, de todo perigo, Pai Celestial. É, faz com que, Pai, da mesma forma que ele veio para cá em segurança, Amém. que ele volte em segurança Amém. em nome de Jesus, Pai Celestial, e que ele possa, Pai, doar mais ainda do conhecimento em outras situações necessitadas, Pai, em Amém. outros lugares que há precisão, Pai, de pessoas dispostas assim, Pai, a doar um pouco daquilo que tem, Pai, para aqueles que necessitam do conhecimento, ou do pão, ou de qualquer coisa, Pai, que a gente possa dar em coração, Pai. Desde já nós te agradecemos pela vida dele, Deus, e que o Senhor, Pai, possa tocar no coração dele, que ele tenha mais amor, Pai, abençoa ele, Pai Celestial, isso aqui, Pai Celestial, que ele não ganhou, Pai, o Senhor vai dar em dobro para ele, em outro local, Pai, que então nós declaramos em nome de Jesus, uma salva de palma para o Senhor, Pai. passar de tá pouco pouco a de todo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 capa vai vai tá bom <laughs> Fire, it! Fight, it, fight it. <laughs>